E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez contigo. Eu tô complementando, muito provavelmente você veio do outro vídeo sobre prazo de pagamento ou está procurando isso agora, tá? É, no vídeo de prazo de pagamento, a gente fala sobre o prazo de receber, de aprovação do boleto bancário que você paga. Isso continua igual, tá certo? Normalmente está aprovando no dia seguinte, aí até o almoço. Se você pagou muito no final do dia, pode ser que aprove mais no final do dia. Mas, normalmente, o no dia seguinte está aprovado, tá? Acontece de aprovar em dois dias? Em alguns casos, pode acontecer de aprovar em dois dias, tá certo? Alguma instabilidade de sistema. Alexandre... Eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente pergunta isso. Alexandre, faz 10 dias que eu paguei um boleto. Esse boleto está pago e ele não aprova. Ele continua como pendente. Se for mercado livre, se for, vamos falar dos outros, tá? Se for, se você comprou um submarino, comprou em outros lugares, você vai entrar em contato com o vendedor para saber se aprovou ou não e o que, que aconteceu. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, se for mercado livre, o que, que eles fazem? Quando você paga valor diferente do boleto, paguei centavos a menos, eles tornam o valor inteiro para você do boleto pago. Ou quando o produto sai do ar, acaba as unidades, algo do tipo. Digamos que você comprou, tinha uma unidade, você tirou o boleto, veio alguém comprou primeiro com o cartão. Aquele anúncio vai sair do ar no Mercado Livre. Esse valor vai voltar para você. Justamente nessa tela que a gente está aqui, você vai acessar mercadopago.com.br. Você já vai ter feito o login no seu computador, aí do, do, no seu usuário do Mercado Livre, ele nem vai te pedir nada. Se te pedir o login, é o mesmo e-mail e senha que você usa no Mercado Livre se você já tiver logado ele vai abrir direto você vai ver aqui ó nessa opção dinheiro em conta se tiver dinheiro em conta é porque eles devolveram o valor pago pelo seu boleto e aí você tem duas opções sacar esse dinheiro tá certo ou usar ele como forma de pagamento ali para você realizar os seus pagamentos tá certo dentro do Mercado Livre então quando você for comprar vai ter uma opção lá dentro de usar dinheiro em conta você consegue usar ele mesmo se for parcial Alexandre está dando 200, a minha compra eu tenho só 100, você consegue usar os 100 e complementar os outros 100 da forma que você quiser, cartão ou boleto, tá certo? Então fica tranquilo, o Mercado Livre não vai subir com o seu dinheiro, se você pagou o boleto certinho, o boleto que você tirou, não errou nada, fez tudo dentro de acordo, você vai estar ou com o seu dinheiro aqui ou ele vai efetivamente aprovar a compra, tá certo? Um grande abraço para vocês e outra coisa... Você pode deixar a pergunta para o vendedor, se não tiver aprovada a venda, o vendedor não vai realmente encontrar o teu pedido, tá certo? Entra por aqui e dá uma olhada. Alexandre, continuei tendo problema. Tem aqui o link ajuda, ó, do lado esquerdo, que você vai clicar e vai buscar ajuda. Tá certo? Valeu, vamos que vamos, um grande abraço.